Aí né, estamos chegando aí, vamos tremer um pouquinho a câmera agora, nós vamos entrar aí dentro da antiga estação, me parece que tá vindo um trem aí. Olha só, uma escada bem longa também, né? Vamos entrando, é exatamente, tá vindo um trem aí, vamos pegar a imagem desse trem. Olha o abandono que tá isso. Tudo abandonado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 Preto nós não temos mais o prazer de ver um trem desse passar, né? Além das estações que tá, estão todas paradas, mas nem linha ferro funciona mais. Olha só, olha o tamanho disso. A última vez que eu vi isso eu era criança ainda. Olha o tamanho desse trem.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 E eu vou te falar um negócio, né? a sensação de, de voltar no tempo de criança Que a última vez que eu vi um trem desse aqui, eu ainda era criança, hoje estou com meus 49 anos de, anos de idade É uma sensação pre, tremendamente estranha Olha aí gente, ó, solzinho, céuzinho limpinho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 Não tem muita essa informação não, mas deve ser. Olha já. Quase quatro minutos passando e não acabou o trem ainda. É coisa tremenda, gente. Ferrovia Centro Atlântica, olha aí. Vai saber quantos, quantas toneladas que um vagão desse consegue levar de carga, né?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 já para... é? um Barulhão terrível, isso. Suia. Pensam que tá acabando o mundo, hein? Olha lá atrás ainda. sei como é que não, não, não sai fora dos trilhos esse trem, a, a linha parece que tá tão mal cuidado, cheia de mato, olha só, excelente né, muito bom, você que está aí assistindo aí o canal do professor, hoje nós estamos passando o final de semana aqui em São Simão,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 Olha aqui gente, impressionante. Olha como é que tá a placa. Logo na entrada da estação. Aqui nós achamos aí algumas máquinas paradas. E eu não tenho muito conhecimento do que seja. Mas vamos pegar umas imagens dela aqui, né? Para o pessoal aproveitar, né? O pessoal aproveitar. E muita coisa aqui também eu não tenho conhecimento do que seja, não. Eu nunca vi de perto na é primeira vez, né? Só fazendo o trabalho aqui de filmagem. Mas é a primeira vez que eu vejo que máquinas, ferrovias aqui no nosso estado parou há muitos anos, né? Olha só. Impressionante, esse equipamento deve valer milhões, impressionante. Vamos aproximar um pouquinho mais, aproveitar que aqui parece que é liberado para a gente andar. Impressionante como é que está a situação da, dos trilhos daqui, né? como é que eles ainda usam isso, né? olha o perigo disso. Ah sim Fazer um documentário para internet Tá aí gente, vamos lá Vamos continuar mostrando aí A situação da estação de da cidade de São Simão hoje Olha aqui, aqui eu estou distanciado até um pouquinho da estação Mas estou mostrando aí a linha férrea para você Que acabou de passar aí um trem Registramos também Aqui tem alguns vagões parados aqui do lado Não dá para entender Porque tem tipo de... Algum material estocado ali Não sei se está abandonado Ou o que, que é Ou a empresa de... A ferrovia Que deixa parado aqui, olha Olha a situação que está aí Aqui era o palanque, não, onde o pessoal ficava Esperando aí, ó. Olha como é que está de mato isso, esperando o trem. Vamos, vamos caminhar aqui por cima, que o trem pra, entrava aqui, né? Eles pegavam aqui através dessa plataforma. O pessoal de longe deve estar até estranhando, né? Que tem outros lugares aí que as estações ainda estão bem conservadas, né? Mas aqui é a região de Ribeirão Preto, tá? Essa aqui ainda está inteira ainda, em vista de muitas outras aqui. A câmera vai ter, tremer um pouquinho, mas tem muito arvoredo aqui, né? Dá muito... Dá muita dó de ver isso aqui, né? Esse abandono. A prefeitura devia conseguir verba, né? Pra restaurar, né? Fazer a restauração em si. É... Dessa situação aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha só. Tá tudo meio abandonado. lá na frente algumas pessoas ali, não sei se a cidade oferece algum risco mas eu acho que não, né pelo que eu fui informado aqui não, não tem bandidagem ainda mas vamos ampliar aqui para saber se dá para alcançar tá, parece que são pessoas boas né que estão ali tremeu um pouquinho as imagens, vou ter que de cortar depois tudo no abandono vamos mostrar aqui um pouquinho do prédio agora até agora mostramos a ferrovia né, que passou. Olha só, esses vagões aqui, tudo parados. Parece que estão carregados aí com algum, algum tipo de material. né dá a impressão que é blocos, industrial, alguma coisa assim, mas não é não. Olha aí, a fachada da estação. Abandono total o pessoal aí de São Simão, né? A prefeitura municipal, né, dá um jeito aí, gente. senhores vereadores aí, dá um jeito aí de conseguir uma verba estadual aí para poder reformar isso aqui, isso aqui ficar lindo aí, restaurado, né? Para uso da prefeitura mesmo, né? Vamos cuidar da história aí do do estado de São Paulo, né, do Brasil. Isso aqui um dia foi teve seu momento de glória. Creio que muita gente já pegou trem nesse lugar. Olha só a situação de abandono que está isso aqui. Até nas gretas da. Nas falhas do, do cimento está nascendo mato de tão abandonado. Não deve ser muito antigo isso aqui não, porque o prédio ainda está em boa situação. Está simplesmente abandonadíssimo, né? Olha aqui, ó. ó. Eu não não vim com o equipamento certo hoje, porque não dá para a câmera treme um pouco de filmagem. Olha só. Olha só são muito material aqui parado. Não dá para saber realmente o que é. Mas parece que já foi faz muito tempo né, que está aqui os vidros olha isso aqui parece que era uma área que se atendia aqui dentro olha só olha a situação disso o patrimônio público praticamente destruído né? olha lá a guarda municipal Parece que funcionava alguma coisa da prefeitura aqui, né? Olha só isso. Aqui a parte que dá a saída para a cidade. Como é uma cidade pequena, né? a estação também era pequena. A porta já não tem mais, ó. vidro também muito menos os vidros estão todos destruídos até que se pegar para restaurar agora não vai ficar tão caro né porque se vê que ainda tem algumas coisas que dá para se aproveitar né olha só isso Aqui é uma área que quase nada se aproveita, né? Nem o teto, olha lá. Olha só. Aqui tá até perigoso. O teado tá quase caindo. Deixa eu passar por aqui. Mais um pedaço aqui. Isso aqui devia ser banheiro, ó. E lá na frente, parece que tem um maquinário parado também. Ó. Vamos cortar um pouquinho mais e vamos pegar umas tomadas ali daquele maquinário parado ali. Vamos lá. Muito bem pessoal, olha aqui, ó. olha aqui nós de volta aqui. Eu encontrei com um companheiro aqui que ele mais ou menos me explicou o que significa esse maquinário aqui. Esse maquinário aqui é um maquinário especializado para dar manutenção aos trilhos onde as outras os outros as outras máquinas passam, né? os, as locomotivas passam direto, esse aqui é o, o encarregado de dar manutenção nos trilhos, para deixar os trilhos prontos, né? É, sem nenhum defeitinho aí para não causar acidente, olha só que interessante, é por isso que eles são diferentes, né? Por isso que a gente nota uma diferença nas máquinas, nos equipamentos, estamos bem pertinho aqui, ó. Tá um sol velhaco, Deus me livre, não tá brincadeira aqui. Mas olha só, pra tudo tem a manutenção, né? Pra tudo tem seu tempo, os vão sendo usados e esse equipamento, pelo que eu fui informado, é o que dá a manutenção diária para que não aconteça um acidente grave aí pelo, pelo país afora, olha aí, legal, não sabia disso aí, foi bom pessoal me explicar aqui, ó. Tá tudo parado aqui, hoje é feriado, provavelmente fica paradão aqui o dia todo, né? Gente, eu vou ficando por aqui, né? Daqui a pouquinho nós estaremos no centro da cidade, pegando mais imagens, mais coisas de São Simão, São Paulo, Brasil.